Oi gente, meu nome é Fernanda, eu trabalho com marketing digital, eu sou aluna do clube do Google Ads Express e eu vim aqui para recomendar o curso para vocês porque ele é muito bom, tem muito valor, tem muito conteúdo. É, eu entrei no curso porque eu queria aprender mais sobre tráfego pago do Google, já conheci o Alexandre é, por causa do SEO e quando ele me contou que ia, iria lançar esse curso de Google Ads, eu não perdi tempo, porque eu tinha certeza absoluta, porque ele é um grande profissional, ele iria entregar muito valor, muito conteúdo, muitas estratégias para a gente, e é isso que eu estou vendo no curso. Bom, e além disso, você também pode contar com um grupo de, fechado do Facebook e do WhatsApp, onde as pessoas se ajudam de verdade, tem pessoas que começaram do zero, e pessoas que já têm uma certa experiência, todo mundo se ajuda, sem dizer que o Alexandre ele é sempre disponível, responde todo mundo, está sempre disposto a ajudar, a ver seus resultados. Bom, e é isso, gente. Eu, se fosse você, não perderia tempo. O curso vale muito a pena para quem ainda tem dúvida, não tenha dúvida, pode entrar. Ele é muito bom para quem está começando do zero para quem já tem uma certa experiência. Vale muito a pena, não é só ferramenta, tem muita estratégia legal que você pode aprender. Tá bom? Então essa é a minha recomendação.